Olá! Será que ainda vale a pena comprar? Por isso já sabem, se gostarem do vídeo no final, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, já sabem, é só subscrever e assim ajudar o canal a gostar. O vídeo de hoje é mesmo a falar sobre o Mavic Pro, dispensa de apresentações com Mavic Pro, este é o primeiro, toda a gente já conhece. Foi ele que deu a característica de um drone com maior portabilidade. Esta é a versão Combo. Para quem não sabe, a versão Combo do Mavic 1 vinha o um drone, vinha também três baterias, hélice reserva, o um comando, um cargador especial para carregar as baterias. Aqui dentro está tudo o que precisamos para poder voar. Ora, cá dentro temos nada mais nada menos do que o nosso comando, temos ainda o nosso drone dobrado, aqui o dronezinho todo dobrado com a proteção de gimbal. E aqui à frente e atrás as duas baterias extra, onde o próprio saco ainda tem zonas de arrumação, tanto aqui para guardarmos cartões, cabos, aqui de lado para guardarmos seja o que for o que precisarmos. Aqui à frente, aqui também tem aqui uma bolsinha para guardar, seja o que for. Aqui atrás tem o sítio das alças. Ora aqui o nosso drone, o nosso Mavic, fácil. Tiramos aqui a proteção, as duas proteções. E é só carregar duas vezes e temos a magia a acontecer. Isto quer dizer que está pronto a voar. É uma das vantagens deste drone. Ele simplesmente desliga volta a fechar por causa da portabilidade dele. Daí este drone ter sido muito usado e ainda é muito usado por causa da portabilidade. Além deste já saiu mais mavic Pro. A seguir a este temos o Mavic Pro Platin que tem uma cor espetacular e tem mais alguns upgrades de, da parte de hardware e software. Depois entretanto já saiu o Mavic 2 Pro, o Mavic 2 Zoom, o Mavic 2 Enterprise, o Mavic 2 Enterprise não sei das quantas. Já, já há uma grande gama de Mavics da segunda geração uh, no mercado. E a pergunta é, será que não vale a pena investirmos num drone já antigo? Mas não deixa de ser um bom drone. Eu fui ao site da JI e ainda está à venda uma AviCon pela quantia de cerca de 1000€. Eu acho que é muito dinheiro já para um drone que já tem sucessores. Para quem é amante de tecnologia, isto aqui é um pedaço de tecnologia que aqui está. É muito bom a tecnologia que aqui está. Tem a marca da JI, que é uma marca muito fiável, não é por nada, mas é a marca que tem 75% do mercado de drones. 1.000€ por um drone assim e na custa 1.000€. Eu acho que já começa a ser caro, porque mais um bocadinho investimos num drone melhor. A minha sugestão, se vale a pena comprar este drone, vale sim, mas é se for em segunda mão. Ora, no mercado da segunda mão ainda existem muitos produtos destes em bom estado. Para quem quiser comprar um drone que funciona bem, que tem uma boa câmera ainda, porque não podemos dizer que não tem boa câmera, porque se isto há um ano atrás, há meio ano atrás, era um drone que tinha uma boa câmara, não é, passado meio ano que este tipo de drones deixa de ter uma boa câmara. Existe é, drones com câmeras já melhores, como o Mavic 2, que já tem uma câmara superior. De resto, para quem quer fazer umas filmagens, como estão a ver cabo na minha mão, um drone deste tamanho e com esta potência, com esta autonomia, quero ver assim na mão fechada. Pegamos nesta bolsa com um drone, um comando, três baterias e vamos nós fazer as nossas filmagens. com Uma caixinha deste tamanho. Ah, e lembrando que este Mavic não é meu, é emprestado. É um subscritor que me emprestou o Mavic 1. Uhum. Eu há tempos comprei uns motores, dei 15€ por quatro motores da DJI do Mavic. Claro que foi no eBay, eles chegaram, já testei, estão a funcionar, são em segunda mão. Que era para um teste, para quem se lembra, aqui do canal vou mostrar este drone, que era o Mavic, já tinha nada a fazer alterações, já levava aqui a furação para levar os sonares, e a ideia era comprar motores do Mavic, que estão aqui, tenho aqui os 4, estão aqui os 4 motores do Mavic, e era para usar aqui, neste Mavic impresso, como veem, o tamanho é igual, simplesmente, eu não continuei com este projeto porque ia gastar algum dinheiro e termos só... 5 a 7 minutos de voo e por isso eu não quis continuar com este projeto. Continua a ser uma boa máquina, novo eu já não acho que compense comprar este drone novo, mas sim comprar o drone já em segunda mão. E vou passar algumas dicas para quem quiser comprar estes drones em segunda mão, mas não sabe o que é que há a ver primeiro. Ora, na altura de fazer a compra, se forem comprar diretamente a uma pessoa. Testem o drone antes de o comprarem, peçam para o vendedor ligar o drone, voar um bocadinho com ele à vossa frente se vocês não tiverem grande prática. Ou então levarem também um amigo que já tem alguma prática e voarem um bocado. Recolham imagens e depois levem um portátil e no local veem como é que estão as imagens, se estão boas ou não. Vejam se o drone está aquecido ou não, vejam se o drone tem algum, alguma amostra que já teve algum acidente, alguma queda. Vejam se ele é estável no ar ou não. Isto é uma das maneiras para as pessoas conseguirem ver se o produto que estão a comprar está em bom estado ou não. Um produto destes bem tratado em segunda mão ainda funciona muito bem. Funciona como novo. Se forem comprar online por várias plataformas em segunda mão. Por exemplo no eBay. Tentem ver como é que é o vendedor. Se o vendedor já fez muitas vendas. Vejam todas as más se puderem para ver o que é que se passa. O que é que correu mal nas transações. Como o meu Phantom 3. Eu comprei o no eBay em segunda mão, mas antes do comprar também andei a investigar bastante, a ver o que é que o vendedor, quais eram as boas e más avaliações, se o vendedor era é fiável ou não, e só no final é que eu fiz a compra. No eBay ou comprar em compra em PayPal. Além da segurança do eBay, também vão ter a segurança do PayPal. Para resumindo, para a gente ir embora e dar nossa vida, eu continuo a achar que o Mavic Pro o primeiro Ainda vale a pena comprar, mas em segunda mão, novo acho que não vale a pena comprar. Esta é a minha opinião, a minha humilde opinião, é a minha maneira de pensar. Espero que vocês compreendam essa parte e deixem aqui embaixo nos comentários se ainda vale a pena comprar ou não o Mavic 1. e se concordam ou não concordam com o que eu disse. E esperem pelo próximo vídeo.